Você precisa do poder de Deus em sua vida, Jesus tem uma palavra especial para você. Um pouco antes dele subir aos céus, ele sabia que seus discípulos precisavam de poder para poder realizar as obras do reino aqui nessa terra. Então Jesus diz para eles o seguinte: Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder." Lucas 24, versículo 49. A instrução foi bem simples, fiquem na cidade. Mas nota uma expressão interessante que ele fala, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele está dizendo que a vida deles iria permanecer do mesmo jeito até que, do alto, eles fossem capacitados, revestidos de poder. Isso é verdadeiro para a maioria dos cristãos que eu conheço. Eles percebem que suas vidas não estão de acordo com o projeto de Deus, aí ficam insatisfeitos e desejando mais, mais em todas as áreas, no trabalho a caminhada com Cristo, o testemunho. Deus deseja essas mudanças para você, mas elas só acontecem através do poder do Espírito, ou seja, até que do alto seja revestido de poder. Então, até que isso aconteça, as coisas vão continuar iguais. Você continuará a mesma pessoa. Lucas descreve essa cena no seu Evangelho e depois ele repete também no livro de Atos, onde está escrito assim, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem, pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, versículo 4 e versículo 5. A mensagem de Jesus, em ambas as passagens, é bem clara. Aguardem pelo Espírito Santo. Não se apressem e não se desesperem. Vocês não podem realizar a obra do reino sem estarem revestidos com o poder que vem do alto. E de fato isso se cumpriu, eles foram revestidos no dia de Pentecostes. os discípulos foram cheios do Espírito, foram cheios da unção que veio sobre eles, mas se isso não acontecesse, eles não poderiam fazer a obra somente porque queriam fazer, antes eles precisariam estar revestidos com o poder e a autoridade.